Imagina, acordar num país sob ditadura e tentares aceder a tua mais leal rede social. De certo que reparas que esta já não existe, assim como todas as outras aplicações que usavas. Sendo possivelmente substituída, mais restrita e constantemente supervisionada Procuras informações na interweb mas apenas te deparas com informações limitadas quase inexistentes Todas são rigorosamente selecionadas Adulteradas para o um público leitor, todas as tentativas de expressão são censuradas. Ouvir o que é que Solosá disse? Foi uma estupidez. Isso é muito engraçado, mas sou da PID. Mãos no ar. As estações mudam Até que finalmente saís o pesadelo que tens vivido. Uma nova era começa. A ditadura acaba. E com isso, recaigas a liberdade sobre os teus direitos surgindo os de mídia não censurados. Mas nem tudo é o um mar de rosas. O que escreves pode afetar alguém no outro ponto do mundo. E a tua liberdade pode ser a prisão de outra pessoa. O inocente é aquele que pensa que o um pássaro